É. Tá, quando eu falar então. <risos> Olá, sejam bem-vindos ao Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24 da Câmara Legislativa do DF. Meu nome é Gisele Chaves e neste episódio estou aqui com o deputado distrital Fábio Félix. Olá, Gisele, tudo bom? com a Cientista Política e Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da CLDF, Perla Ribeiro. Olá, Gisele, Fábio. E com a Socióloga, Julia Tadini, que também é integrante aqui do nosso Gabinete 24. Oi, pessoal. Nessa última semana, Fábio, você e a Comissão de Direitos Humanos estiveram no Rio de Janeiro para uma agenda com ativistas, parlamentares e organizações que trabalham em defesa dos direitos humanos. Eu queria aproveitar para começar o programa de hoje com uma entrevista que a gente gravou com o Raul Santiago, que é um ativista, e integrante do coletivo Papo Reto. Ele é morador do Complexo do Alemão. E a gente fez uma pergunta para ele que vai hoje aqui balizar o nosso debate. Perguntamos quais são os desafios da defesa dos direitos humanos em tempos de Bolsonaro. Vamos ouvir o Raul. Direitos humanos na era Bolsonaro é uma situação muito grave, né? Porque a gente tem sido muito criminalizado, a gente tem sido muito perseguido. E a gente, que eu digo, são pessoas que estão tentando garantir que os direitos humanos cheguem amplamente e literalmente sejam garantidos para a maioria da população porém a gente vive numa era de extrema perseguição e criminalização de algo que é tão importante de algo que não foi ensinado amplamente para nossa população de que os direitos humanos é uma ferramenta é uma forma de tentar garantir a integridade sabe do indivíduo na coletividade que é uma é uma é uma coisa importantíssima para a relação da sociedade e isso foi reduzido a algo ou a pessoas nesse novo momento dizendo aquele fulano defensor de direitos humanos como se eu fosse os direitos humanos e não como se os direitos humanos fossem algo importante a todas as pessoas. Então, eu acho que o momento está tá, tá muito crítico, porque a gente vive numa sociedade que não tem amplo conhecimento sobre os seus direitos, principalmente sobre os direitos humanos. Porém, é, quando a gente tem alguém a nível federal, a nível de presidência, assumindo um cargo tão importante, reduzindo o significado dos direitos humanos, isso é gravíssimo. E trabalhar sobre essa perspectiva hoje é muito grave. Eu tenho amigos e amigas que são ativistas de direitos humanos e que estão inclusive pensando em como, como se apresentar nessa situação, porque muitas vezes você diz, ah, eu sou tal fulano, eu sou ativista de direitos humanos, eu faço uma luta em prol dos direitos humanos, e a sociedade já te ataca, sabe? Isso pegou na sociedade de uma forma grotesca, e a é gravíssimo porque os direitos humanos não sou eu, não é alguém, não é uma instituição é algo que penso bem maior da nossa vida, da nossa integridade, da sociedade porém foi criminalizado porque é uma ferramenta que denuncia estruturas que estão hoje no poder, racistas, misógenas machistas, homofóbicas, sabe denunciar a estrutura de algo que te viola, é ser um ativista de direitos humanos, quando a gente está na favela e tem um confronto, e a gente pede para que aquele confronto não aconteça porque, para que as nossas crianças consigam chegar na escola, isso é direitos humanos quando o ônibus passa, para de passar na entrada da favela, porque está tendo uma violência policial, isso é uma violação de direitos humanos, quando você fica sem luz quando você fica sem água, quando você não consegue se locomover, porque a estrutura da sociedade está trazendo violência para o seu espaço e te privando sabe de fazer o que você tinha que fazer naquele dia isso é uma violação de direitos humanos não ter água é uma violação de direitos humanos não ter um lar é uma violação de direitos humanos isso não, nunca foi amplamente passado pela nossa sociedade mas a ideia de, de direitos humanos foi transformada em coisas e pessoas e agora está sendo perseguida conhecer o complexo do alemão foi, eu acho que a parte talvez mais importante dessa agenda, porque acho que é uma das comunidades mais afetadas hoje pelo nível de desigualdade que vive o Rio de Janeiro e todo o Brasil e pela política de segurança pública, acho que da pior política de segurança pública que a gente vive hoje no país, né? Ela é praticada no Rio de Janeiro. A gente viveu recentemente agora os tiros liderados pelo governador do Estado num helicóptero contra a população, né? O julgamento e a execução de... sem julgamento e a execução da população mais pobre e negra do Rio de Janeiro, a tensão entre o crime organizado e as milícias, a tensão entre o crime organizado e o Estado nas favelas, então acho que foi uma visita tensa, acho que todo mundo que estava na visita ficou um pouco tenso pelo nível de repressão e de aparato que a polícia tem no Rio de Janeiro quando você olha as metralhadoras, os fuzis, aquilo cria um clima de tensão imagina a criança, o adolescente nascendo, sendo criada, vivendo naquele contexto, acho que é grave e é, e é, muito, é muito ruim a política de segurança praticada no Rio e ela precisa ser absolutamente denunciada denunciada em todo o país. Então a nossa saída para lá é para colher informações, ver de perto o que tá acontecendo para denunciar no país. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa visita foi a gente estar tá nos, nos teleféricos que eles fizeram para as Olimpíadas e os teleféricos nenhuma estação de teleféricos está funcionando no Rio de Janeiro hoje. Quer dizer, isso é um, é um absurdo contra a população, é um atentado direto ao direito à mobilidade, apesar que os teleféricos não eram uma demanda da população, mas o Estado do Rio criou aqueles teleféricos e hoje sequer estão funcionando depois dos grandes eventos nacionais. E aí na, esses teleféricos hoje ocupados pela polícia. E pior ainda, você vê um monte de marca de tiros em todos os lugares que você anda, nessas regiões mais altas, né? Que lá na comunidade do Alemão, significado um pouco da, da disputa entre a polícia e o Comando Vermelho, né? Que parece que tem a, a direção naquela favela. É gigantesca, né? Segundo os moradores, são mais de 150 mil pessoas que moram no, no Complexo do Alemão. A mão violenta do Estado chega com facilidade, da pior forma, mas não tem política social, não tem, não tem CRAS suficiente, não tem CREAS, não tem Unidade Básica de Saúde, né? Que atenda a população e de conta do tamanho, né, da problemática e da questão social daquela região. Então, assim, eu voltei com uma impressão de que aquela política de segurança praticada no Rio não só precisa ser denunciada, como ela não pode ser repetida em nenhum estado brasileiro. É assustador pensar que hoje, né, a gente tem um retrato de uma escola em que no teto da escola tem que ter, por favor, não atire aqui é uma escola, né? Que fim, que, em que limite a gente chegou, né, de uma total violação de direitos humanos daquela população. A gente observou dentro da comunidade esse tensionamento que o Fábio traz muito forte e a total falência com relação aos projetos sociais por conta do não é, financiamento né, do poder público desses projetos, que muitas vezes são esses projetos que têm uma perspectiva, que dão uma outra oportunidade, uma outra possibilidade desses, dessas crianças e adolescentes que estão nessas comunidades de observarem e de vivenciarem os seus próprios direitos. né? O que a gente ob observou lá é que alguns movimentos que existem nas comunidades são movimentos de resistência, né? onde os moradores se articulam para criar os espaços. Eh, a gente, inclusive, passou por uma praça que estava sendo revitalizada pelos moradores, mas você não vê o aparato do Estado com relação à perspectiva da dignidade humana, dos serviços, da política de assistência, de saúde, de inclusão, de esporte, cultura. Isso é produzido pelos moradores numa perspectiva de resistência. O que a gente observou foi uma, uma ação massiva, né, maciça do Estado, é, de segurança pública, ostentando os seus fuzis, ameaçando, passando cada momento que a gente estava passando por lá, intimidando, né? E eu fico imaginando o que, que é viver nessa comunidade, né? Inclusive, quando nós estávamos saindo, estava subindo uma operação da polícia e depois a gente soube no noticiário que um morador havia sido baleado e morto. Então, é, é muito triste observar essa realidade do Rio de Janeiro. A gente também fez essa pergunta sobre os desafios de defender direitos humanos nessa conjuntura para duas deputadas do PSOL que são bastante atuantes lá no Rio de Janeiro, elas são a Dani Monteiro e a Mônica Francisco, vamos ouvi-las. Eu sou Mônica Francisco, deputada estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL. E em tempos de governo Bolsonaro, governo de barbárie, de retrocesso, governo altamente obscurantista, extremamente refratário ao diálogo, aos avanços sociais, ao respeito à diversidade, defender os direitos humanos se coloca para nós como um elemento central nessa disputa de projeto de sociedade que a gente quer construir. Manutenção de direito, da manutenção da vida. Então, em tempos de retrocesso, em tempos de obscurantismo, em tempos de pouco diálogo, é luta com muita responsabilidade, com muita inteligência emocional, mas defendendo incondicionalmente as bandeiras que são inevitavelmente bandeiras que defendem a vida. Defender direitos humanos, defender saúde, educação, possibilidade de subsistência, perspectiva de futuro, possibilidade para a juventude, é defender a vida. É, meu nome é Dani Monteiro, sou deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL. Hoje temos lugares no nosso Brasil que é, são zonas de guerra onde os direitos humanos são completamente ignorados, ou seja, essas pessoas são desumanizadas e a gente vê que isso precisa avançar, porque precisa avançar a nossa retirada de direitos, né? precisa avançar a nova previdência, um pacote anticrime que normatize, né? naturalize a barbárie, que naturalize os autos de resistência. É preciso avançar também sobre os direitos trabalhistas, sobre a terceirização irrestrita, sobre o corte na educação, na saúde, o teto de gastos, ou seja, é preciso avançar na retirada do nosso direito para garantir o lucro dos empresários, dos empreiteiros e dos banqueiros, que são de fato quem manda nesse país. Então, defender os direitos humanos é defender a dignidade humana, é defender a democracia, é defender uma sociedade mais justa. A Dani Monteiro falou de uma questão muito importante, que é o impacto da desconstrução dos direitos humanos na aprovação de medidas como a reforma da Previdência e tantas outras medidas aí do governo Bolsonaro. Julia, você que trabalhou na liderança do pessoal na Câmara e tem acompanhado de perto essas pautas, como você vê essa relação? Gisele, isso é muito importante, porque no contexto de crise que a gente vive, que é uma crise econômica, mas também tem consequências é, sociais, como o aumento do desemprego, esse projeto do governo ele visa fazer um controle social isso se dá de duas maneiras até para é, fazer com que os efeitos da crise dessas medidas de retiradas de direitos tenha menos resistência então de um, de um lado eles buscam ter um aumento da violência policial é, um aumento do encarceramento é, e essa violação grande de direitos humanos e por outro lado também ter uma criminalização dos movimentos sociais e a gente vê agora mais recentemente esse ataque ao pensamento crítico, à educação então, esse projeto que é ultraliberal, que é conservador, ele é um projeto que tenta se impor dessa forma. Então, por isso que é muito importante a mobilização na rua, o levante dos livros, que aconteceu agora no dia 15, a greve geral que vai ter contra a reforma da Previdência, porque, de certa forma, essa violação de direitos humanos tem a ver também com esse controle, para que não tenha é, um questionamento sobre essas medidas, que é um projeto aí é, dos, dos mais poderosos, é, dos mais ricos, enfim, e que é contra os mais pobres. Eu acho que teve uma coisa importante também na fala delas, porque elas vivenciam uma realidade que é a realidade do Rio de Janeiro, né? Essa realidade do Rio é uma realidade muito violenta e a gente tem visto isso se agravando. A deputada estadual Renata, ela tem sofrido inclusive ameaça de cassação de seu mandato por denunciar o governo do Estado por violações de direitos humanos em nível internacional. Ela denunciou o governador da OEA e denunciou o governo do Rio na ONU também, fez um relato. E hoje os deputados, alguns deputados estaduais do PSL querem cassar o seu mandato. Quer dizer, uma, um claro atentado à democracia. Então, defender os direitos humanos nesses tempos difíceis e sombrios que a gente está vivendo é defender a democracia né? e é resistir contra vários ataques simultâneos que o governo Bolsonaro e alguns governos estaduais, como é o governo Witzel no Rio de Janeiro, tentam fazer contra os setores mais oprimidos, né? o andar de baixo da sociedade. Então, isso é grave nós precisamos perceber isso e pensar estratégias comuns com essa rede para resistir. Agora, trazendo esse debate um pouco aqui para o contexto do Distrito Federal, como que vocês enxergam o reflexo dessa pauta outro conceito conservadora do Bolsonaro aqui na Câmara Legislativa, por exemplo? O reflexo disso aqui para a Câmara Legislativa e eu acho que para o Governo do Distrito Federal são algumas pautas é, que precisam muito da nossa atenção. Uma delas é o processo de militarização das escolas. A gente teve no início do ano quatro escolas que foram militarizadas sem um processo de construção, de conversa com a comunidade. O que a gente tem observado é, de outros processos de militarização da escola é que existe um processo de exclusão dos estudantes, então não é um processo que, na verdade, vá aumentar a qualidade do ensino, incluindo os alunos mais pobres da periferia, mas sim com o que a gente tem de estudos no Brasil, é de um processo de exclusão, né? onde a gente observa a saída dos alunos mais pobres, que têm menos condições de se adaptar a um regime militar, acabam saindo da escola. Além da questão da militarização, existe uma outra questão que a gente tem acompanhado enquanto Comissão de Direitos Humanos e que é muito importante acompanhar, que é a questão da desocupação né, do, do solo aqui no Distrito Federal, em que a gente tem observado que muitas desocupações são, ocorrem a partir de um processo de força, né, das forças de segurança, enfim, AGFIS, mas sem o olhar social do Estado. Então, são ações que não são articuladas pelas políticas sociais e que esses moradores não conseguem ter acesso aos seus direitos também, né? E muitas violações de direitos humanos são praticadas nesses processos. E aí foi fundamental a nossa atuação. A gente conseguiu colocar uma emenda no processo de regulamentação de uma nova secretaria né? de ordenamento público aqui, que é o DF Legal, e a gente colocou uma emenda emenda que, para ter esse tipo de desocupação, precisa primeiro a garantia dos direitos humanos daquela população. Fábio, você agora recentemente protagonizou uma negociação com as forças de segurança para que os indígenas que vieram aqui para Brasília para a manifestação, aquela grande manifestação nacional, pudessem ter o seu direito respeitado. Conta pra gente como que foi isso. Na verdade, o direito ao protesto é algo muito importante e tem que estar na mira da Comissão de Direitos Humanos aqui do DF, porque a gente está no território onde as grandes manifestações Manifestações contrárias ao governo Bolsonaro vão acontecer. A greve geral, entre outros, e a gente precisa construir né, o caminho para que o direito ao protesto seja respeitado. O governo Bolsonaro já deu vários sinais de que não quer respeitar o direito à livre manifestação no país, quando fez a convocação, a revelia da Força Nacional de Segurança para atuar no caso do acampamento Terra Livre, que é o acampamento que reúne a população indígena. Um acampamento que acontece há 15 anos no Brasil e nunca teve qualquer problema ou incidente. Né? A própria Polícia Militar do DF foi contrária à convocação da Força Nacional de Segurança e, como a gente sabe, o ATL acabou sem nenhum incidente, então foi muito importante né, a nossa atuação como comissão nessa mediação e a participação de outros parlamentares, né? Como a deputada Fernanda Melquiona, do PSOL, a deputada Áurea Carolina, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal também atuaram nesse sentido, né? De, é, de colaborar nessa mediação para que o acampamento pudesse acontecer e o direito ao protesto ser respeitado, né? Mas existem outras pautas que também nos preocupam aqui, né? Porque o crescimento conservador, o fundamentalismo religioso, ele também ataca em outras, em vários níveis, né? Simultâneos. Um deles é a tentativa de cercear a liberdade de cátedra dos professores. A militarização vem conectada nisso e a liberdade de cátedra tem sido atacada em vários sentidos, né? Então o professor às vezes fala algo em sala de aula, ele é imediatamente denunciado. Então isso é muito absurdo. O professor não se sente à vontade para discutir temas importantes em sala de aula e a gente precisa combater isso. E como Comissão de Direitos Humanos a gente tem o desafio, inclusive, de fazer uma audiência pública sobre temas como esse, né? Eles não querem que o debate gênero, o debate LGBT aconteça nas escolas e esses são debates fundamentais que têm relação com a dignidade humana, que tem a ver com a morte e a execução da Marielle. Essa é uma pauta fundamental porque ela é o simbolismo nacional e internacional que a democracia do Brasil está em risco tá em risco porque uma defensora de direitos humanos, uma mandatária e a terceira mulher negra ocupar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi executada por sua posição política, por sua fala política, por sua ação. E a gente precisa denunciar isso. Isso não pode acontecer com mais ninguém. E a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa tem que ser porta-voz do legado da Marielle, como a gente já tem tentado fazer aqui. Eu acho que a gente tem que se superar nesse sentido, né? A importância do legado da Marielle para nós. E o um último assunto que tem a ver com o debate de retrocessos nacionais e que tem impacto Aqui são os direitos de criança e adolescente. A nossa comissão tem que estar muito atenta à defesa dos direitos da criança e do adolescente, porque esse setor fundamentalista ele faz um discurso, como faz a própria ministra da família, Damares, de que defende a criança e o adolescente. Mas, na verdade, ao mesmo tempo que eles fazem esse discurso, eles querem reduzir a idade penal e cada vez punir mais e criminalizar a juventude, a infância e a adolescência, né? E eles Detectam alguns problemas, como a violência sexual, entre outros, mas eles têm os remédios equivocados para esses problemas, né? Porque não conseguem fazer uma discussão mais profunda, né, sobre a violência. Né? E aí eles têm a resposta sempre da criminalização, né? Como a saída. Para esse processo. E não a resposta da garantia dos direitos, a resposta de que é preciso centro de atendimento, como a gente tem aqui no DF 18 de maio, que precisa ser valorizado para atender a criança-adolescente vítima de violência sexual, que a gente precisa de uma rede que seja é, construída todos os dias com vários órgãos do sistema de justiça, do atendimento direto, para fortalecer a criança adolescente como sujeito de direitos e proteger né, a sua condição humana. Então, acho que é esse papel também da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Nos preocupa muito também o decreto né? Rec que foi lançado pelo governo Bolsonaro com relação à posse de armas. Nesse decreto, ele flexibiliza o porte de arma para muitas categorias, e nos preocupa de como que vai ser esse controle, como vai se, se dar esse controle de armas, como é que um conselheiro tutelar vai fazer um atendimento de uma criança que foi vítima, por exemplo, de uma violência armado, isso vai ser permitido? Como que isso vai ser feito? Como que num país onde para eu poder viajar com uma criança eu preciso da autorização da mãe e do pai, eu somente com a autorização de um dos responsáveis posso permitir que esse adolescente tenha acesso sua arma e possa fazer parte de clube de tiros. Que tipo de educação a gente está proporcionando para essa juventude? Então, nos preocupa muito esse decreto. Nós acreditamos que as principais populações que hoje já sofrem de violência é, vão piorar né, a, sua, a sua situação com relação à, à insegurança e à própria violência. Né? Nós somos o país que mais mata LGBTs. Nós somos um país onde o feminicídio aumentando, em vez de a gente ter políticas públicas voltadas para a diminuição dessa violência, a gente tem é, um decreto que flexibiliza essas armas. Não, acho que a gente sabe muito dos ataques que esse governo Bolsonaro significa, né, e o seu projeto, mas é, acho que a gente tem que ter um pouco de esperança, porque o ataque do Bolsonaro à educação fez com que esse governo e esse projeto ficasse mais na defensiva. Existe um amplo rechaço da população sobre esses cortes, né, do governo é, sobre educação, esse ataque é, às universidades, é, e acho que isso também mostra que já tinha tido muito, muitas críticas governo desde o Carnaval, depois o 8 de março teve o acampamento do Terra Livre e o 15 que marca como um grande ato contra esse governo e acho que isso coloca mais ainda uma motivação para a greve geral e que para que a gente possa também ter esperança que esse projeto possa de derrotado ou que nós pelo menos possamos frear um pouco desses ataques e mostrar que tem resistência no nosso país. É isso, pessoal. Chegamos então ao fim de mais uma Balbúrdia e convidando vocês para seguirem o Fábio nas redes sociais, Fábio Felix DF no Twitter, no Instagram e no Facebook, e também lembrando vocês que esse podcast está disponível no Spotify, no SoundCloud e no iTunes. Valeu, gente. Nosso segundo Balbúrdia tô animado, viram muitos debates por aí. Tchau, gente. Valeu. <risos> Tchau, gente. E acompanhem também o trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Qualquer denúncia de violação de direitos humanos, vocês podem entrar em contato através do nosso e-mail ou das redes sociais do deputado Fábio Félix. Oh, okay.